Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a formação de acorde com três sons. você pegar o acorde de Dó maior, ele vai ter três notas. O Dó, o Mi e o Sol. Beleza? Vamos trabalhar isso aqui, montando no braço do violão? Vamos lá. Oh, como é que a gente pode estar montando um acorde? Da seguinte forma. 1, 3, 5. Se fosse seguir essas três notas do acorde de Dó maior, vai ser Dó, Mi e Sol. Ou 3 5 1 só mudando a ordem dessas mesmas notas fica mi sol e dó ou 5 1 3 que ficaria sol dó e mi, beleza essas três formas aí pensando aqui nessas três primeiras cordas do violão vamos tocar aqui ó esse primeiro acorde que aparece aqui se a gente olhar aqui ó tem a terceira corda em sol a segunda em si a primeira em mi colocando o dedo aqui na primeira casa aqui, ó, da segunda corda, você já tem um acorde de dó maior com três sons, que seria sol, dó, mi. É aquela última formação. 5 1 3. Sol, dó, mi. Se você andar mais um pouquinho aqui para frente, nós temos um dó aqui na quinta casa, terceira corda, um mi. Também na quinta casa segunda corda e um sol na terceira casa primeira corda. Então temos aquela primeira formação um, três, cinco, dó, mi e sol. Se você andar aqui mais um pouquinho para frente nós temos um mi na nona casa terceira corda, um sol na segunda corda aqui oitava casa e um dó logo embaixo do sol também, na primeira corda. Nós temos a formação aqui, ó: mi, sol, dó. 3, 5, 1. Aqui nós temos 1, 3, 5. Aqui 3, 5, 1. E aqui 5, 1, 3. Então é isso aí.